Aí pode falar. Essa é uma demonstração de... Tá pegando eu? É. Essa é uma demonstração do detector de ouro, o M15, de como usar ele. A primeira coisa a fazer, quando você chegar num terreno, ioniza ele, coloca a antena no chão, mostrou a antena lá no chão, né? Uhum. Levanta ele, três passos, a frente e ver para o lado que marca ele está marcando reto, então vamos reto até ele pegar ele já virou a antena então vamos ver vê o que é que ele está apontando para cá então já achamos alguma coisa aqui essa aqui é a parte que você tem então ele está apontando alguma coisa embaixo, Eu vou encolher a antena Senão ela fica pegando no braço Então vamos ver o que, que é aqui Bem no rumo da empunhadeira Embaixo tem alguma coisa Tampinha, laco de garrafa, pedaço de ferro Alguma coisa está embaixo Agora eu vou tirar de vidro Aí eu tirei de cima a antena já parou Eu volto para cima A antena já começa a rodar de novo Eu vou para o lado ela para Então Agora eu estou em cima dele Ela começou a rodar Vamos procurar outro. Vamos andando, vamos caçando. Vamos para onde que vai. Vale. Tem muita coiseira nesse terreno aqui. É tampa de garrafa aqui no teu lado. Ele já está montando alguma coisa para cá. Então o modo de usar ele é esse. Ó. A hora que chega em cima do ar, ele já começou a rodar porque tem alguma coisa embaixo. não tem nada na, na, na câmera dele não tem diamante não tem ouro aqui o que ele achar tampinho que tudo que tiver ele acha aí ah, não e tá raso já tá com um pouco mais de 20 centímetros 30 centímetros porque ele tá rodando muito rápido aqui embaixo bom vamos ignorar esse vamos para outro Vamos ver você vai apontar agora. Uma coisa para cá. As antenas, elas pegam longe. Se você estiver num campo aberto, aonde não tiver nada perto, ela vai chegar a um quilômetro. Vamos ver o que é que está caçando de coisa. uma coisa ah, Vamos ver se está muito fundo. Está ah, raso também. Tampinha, pedaço de ferro. Eu não estou cavando porque é tudo lixo. Aqui está achando pedaço de tampinha, pedaço de alumínio, lacre, chumbada. Então vamos ignorar esse aqui vamos caçar outro esse é o m15 o mais recente dos que eu fiz leve pode carregar no bolso onde você for você carrega ele, ele aí achou, lá achou uma tampinha essa tampinha está em cima do chão ela está aqui é tá em cima dele Vou baixar para vocês verem. Ó. Olha lá, ó. Tem nada, eu não estou manipulando, não estou nem tremendo a mão. Ela está tá rodando em cima dela e ela está a 20 centímetros. Então vamos caçar outra coisa. Vamos ignorar essa. Agora vamos ver para onde que vai marcar aqui, para que direção nós vai. Ela vai para cá. Então, vamos ver o que, que é que é, que é para cá. Uma coisa que ele vai reto lá assim. ah, ele já achou lá, ó, já viu daqui, ó, pedaço de alumínio, nós arrancou, uma tampa de alumínio no chão, tá em cima do chão, ó, então você vai ver que a velocidade que ele vai rodar, ó, ele tá em riba dela 20 centímetros, um pouco mais de 20. Então, agora aqui em cima, ele já rodou mais devagar, porque eu subi a mão para cima Então, ele já roda mais devagar Depois que você treinar com ele, você vai aprender a fundura que tá Se ele rodar muito devagarzinho, se você encostar quase ele no chão Ele rodar devagarzinho e o trem tá fundo O tem que estar tá preparado para cavar ou larga a mão Então vamos ignorar isso, vamos passar outro Vamos andar um pouquinho, porque senão ele vai voltar novo mesmo. Vamos ver para que lado que ele vai aqui Apontando lá para frente para lá. Meu amigo Edson aqui Que é o cameraman Que está ajudando a nós a fazer a filmagem Que vai para o Youtube Para o pessoal ver como é que funciona Como é que usa Porque é muito importante saber usar Já vendo? Nós saímos de lá Ele está achando alguma coisa no solo Bem embaixo aqui, ó Dá uma tampinha, tá raso também. Eu vou encorrer a antena aqui. Essa antena só pegando meu braço que também tá é comprido. Mesmo. Então, até alguma coisa raso, está pegando rasinho. Agora vamos ignorar esse, vamos achar outro. tá marcando alguma coisa pra baixo vamos ver para baixo aqui vamos ver sempre marcando ele achou alguma coisa aqui já vamos ver aqui embaixo que, que nós temos aqui nós estamos com alguma coisa aqui embaixo também tá rasinho também porque tá rodando rápido já tá com 20 centímetros eu vou encolher essa antena que essa antena tá pegando meu braço então estava mais Vamos voltar aqui para nós ver aqui. É, ele achou alguma coisa aqui. Agora eu vou sair de cima da onde ele está rodando e vou vir para o lado. Vocês vão ver que ele parou. Eu vou voltar para cima da onde ele estava rodando. Vocês vão ver que ele vai rodar de volta. Vou sair para o lado. Parou. Se eu for para frente, ele vai marcar para trás ele já marcou para trás se eu voltar para trás aqui, ele vai marcar em cima aqui que esse objeto está enterrado aqui ó, bem no rumo da empunhadeira embaixo. agora quando for caçar ouro coloca um pedacinho de ouro aqui dentro pega a tampinha tampa quando for caçar diamante a mesma coisa, tira o ouro, coloca o diamante tampa quando for caçar água Coloque um pouquinho de água num, num saquinho de plástico pequenininho, coloca aqui dentro. Duas, 3 ml de água. Ele vai achar água. Conforme, conforme a velocidade que ele rodar, se ele rodar bem forte, quase encostado no chão, a água está rasa. Se ele rodar devagarzinho, a água está funda. Então o pessoal precisa aprender muito isso aí, porque é uma ferramenta excelente. Principalmente para quem usa detector de metal, aquele com, com bobina. Primeiro você faz uma pesquisa com ele, você acha a direção de alguma coisa aonde ele rodar você passa o detector de metal O detector de metal acusou, tá raro, não acusou porque está muito fundo E outra, diamante, só a beira de rio Não adianta vocês caçar diamante no seco porque vocês não vão conseguir peneirar no rio Então caça o diamante na beira de rio porque vocês podem ficar, cavucar e peneirar dentro da água usar a água para achar o diamante No seco não adianta Ouro, se você achar ouro com ele, também no seco você pode não achar o ouro, como é que você vai achar o ouro? Você vai precisar de uma bateia para você ver o que que tem no meio, porque o ouro não é fácil de achar ele ou ele parece muito com um terrão. Então você vai passar em riba dele e não vai achar ele, o aparelho vai acusar ele ou você não acha ele depois. Então é sempre importante, quem vai iniciar com ele, procura mais beira de rio, procura aprender com ele, ver como é que ele, que ele caça, como é que ele detecta a fundura, prende a fundura e vocês têm que ver que ele é um aparelho que ele busca longe, se você não tiver nada perto se você não tiver nada perto de você ele vai buscar mais de quilômetros ele vai marcar a antena reta você vai andando reto de vez em quando você, você corrige você para corrige a antena a antena está reta continua andando você colocou a antena, a antena virou para trás é porque você passou o lugar Aí você vai com ele na mão até você achar o lugar de morta. Então é um aparelho muito importante Outro eu fabrico o M15, o M22, o TC Eu tenho cinco modelos deles e tem o M28 Mas esse que eu, que eu fiz por último agora, que é o M15, ele é muito importante Porque é o seguinte, ele é um aparelho pequeno muito é pequenininho o cabo sai a antena recolhe você pode colocar no bolso da camisa e andar com ele para todo lado ou você pode tirar ele do bolso da camisa e simplesmente colocar no bolso da calça e, e pode fazer outras coisas não tem perigo de antena quebrar não tem perigo de quebrar nada você pode jogar ele lá dentro da água catar de volta então vamos pôr ele na água para o pessoal ver aqui ó nós estamos na beira da água está dentro, dentro da água ele está dentro da água, tá vendo? é só tirar da água montar de volta puxar a antena está pronto para usar de novo tá vendo? ele já está caçando de novo, já caçou uma direção e já vai achar outra direção Aqui ó, ele já achou outra coisa aqui também. Então é uma coisa super importante, você pode estar tá chovendo, pode estar... Tá, você pode atravessar dentro da água, o frio dentro do bolso. Você pode caçar em cima da água. Vamos fazer um teste também aqui na, na beirada aqui, porque eu estou com meu um sapato aqui, não dá para entrar lá dentro. Você quer que uma bota para fazer mais lá no fim. Então é aqui ó, você está em cima da água. Você pode caçar com ele em cima da água, ele vai marcar direção a mesma coisa. A direção que ele marcar, você pode ir andando aí pra dentro aí, ó. E é do mesmo jeito, ele não vai acusar água, porque ele não tem água dentro da câmera. Se você pôr água dentro da câmera, ele vai acusar, ele vai rodando em cima da água. Agora, se você não pôr nada dentro da câmera, ele vai ficar tranquilo. Ele vai caçar, vai caçar a direção, porque anda aí pra dentro do rio. E eu quero encerrar. E dizer pra vocês que é um aparelho barato. Você não tem ninguém tem nada a perder com ele, porque você compra ele, isso aqui atura pro resto da vida, daqui 100 200 anos ele vai estar tá aí é um aparelho útil, quando você sai pro campo você leva ele, você leva um outro dexor, você leva um você leva uma picaretinha, leva uma peneira, leva ele no bolso, custa nada não está achando nada, usa ele, tenta localizar alguma coisa então é um aparelho baratinho um aparelho desse hoje, para você comprar lá do exterior e nos Estados Unidos, que fabrica alguns Hoje você vai pagar de lá nada nada uns 600, 700 reais Mais importação, mais taxa de, de alfândega do Brasil Então ele vai ficar por mais de mil reais no Brasil Aqui nós fazemos ele e vende ele por 199, 200 reais, 300 real Dependendo do modelo Então é muito barato, e eu fabrico também Umas Fibanca também para garimpo, que também está no meu canal Porque a qualquer hora eu vou fazer um filme delas também o pessoal ver E agradeço a todos por assistir meu vídeo E se puder compra um meu muito obrigado a você.